Fala galera, beleza? Tô voltando aqui com mais um vídeo Dessa vez, galera, trazendo pra vocês mais um daily vlog Bom, rapaziada, mano, tô meio bugado, tá ligado? Porque como eu tô gravando, bastante gameplay Aí eu pensei que é gameplay, tá ligado? Mas hoje, rapaziada, deu som, mano, finalmente deu sol aqui em né? E rapaziada, hoje eu vou estar tá levando o meu dog pra sear, rapaziada Vou estar tá levando aí, primeira vez aqui, não é claro que não é primeira vez mas é a primeira vez no canal aqui vou estar levando ele passar é isso aí rapaziada vou fazer um takes lá embaixo vou botar a coleira nele aí já volto com vocês deixa o like aí já se inscreve no canal para a gente chegar a 27 mil inscritos aí tamo junto fui Bom galera, já fiz um bastante take dele aqui Até acabou um pouco a bateria aí Na verdade nem tinha muita bateria aí pra, pra gravar muito Fiz alguns take dele, fiz alguns take da praia Então fiz bastante coisa aí E rapaziada, mano Ele é muito elétrico, tá ligado? E teve que pegar ele várias vezes ali Porque ele se distrai com qualquer coisa, tá ligado? Do que Ele é realmente muito elétrico, um cachorro muito elétrico Mas, é, Pra quem não sabe essa raça aí é um Jack Russell TGE, mano, então dá uma pesquisada no, no Google aí Ou vê meu vídeo aí, que tá aqui no encargue aí, que eu explico mais sobre, mais sobre o cachorro Sobre o, sobre o Duque E rapaziada, ele, ele, ele até pegou uma bolinha ali, do cara do Beach Tênis, mano O cara baita gente boa, ele deu uma bolinha mais antiga, né Pra ele brincar e, mano, ele tá mó feliz aí brincando com a bolinha E é isso aí rapaziada, tá? tamo junto é, agora não tô mundo não eu não vou finalizar o vídeo mas agora eu tô indo para academia que já são 5 horas e eu tô um pouco atrasado também e é isso aí eu vou gravar um pouco lá da academia também eu já já vi, mas eu vou estar tá gravando mais aí é isso aí vou, já volto com vocês fui Galera, já, já voltei pra casa aí, rapaziada, tô um pouco cansado já E rapaziada, o vídeo foi isso aí, não foi muito longo o vídeo, não vai ser muito longo também Porque é só pra mostrar mais o meu dia a dia de hoje E é isso aí, rapaziada, ó, do que tá aqui, ó, querendo pegar o celular aí Vou mandar um snapchat aí, né E é isso aí, rapaziada, se você gostou do dia a dia de hoje Tô, tava editando o vídeo agora, aqui, ó editando, mostrando de novo aqui Eita, que não me bate aqui na não, não, tela, tá. botando aqui o PC de novo e aqui meu meu PCzinho, rapaziada. Para quem tem dúvida, eu não vou conseguir focar nele agora para mostrar melhor para vocês porque eu tô com é GoPro e a GoPro não foca de direito de perto. Então, quando tiver mais a câmera, quando a achar o carregador da não aí, que eu ainda não achei, é, eu mostro o PC mais perto. Até abre ali para mostrar para vocês como é que é que muita gente me pergunta isso no meu PC e é isso aí rapaziada tamo junto até o próximo vídeo aqui eu vou dormir agora vou fazer o do que dormir também para ele, hoje ele cansou ele, hoje ele realmente vai dormir né cara vai dormir hoje é isso aí rapaziada tamo junto até o próximo vídeo aí o vídeo foi curto mas tem mais vídeo aí pela frente aí né? essa semana aí para você tamo junto fui